Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal RetroChallenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucard E agora com vídeo de notícias dessa semana, galera Semana passada, como a gente já tinha falado, foi bem agitada, né? Pro lado da Nintendo teve o anúncio do surpreendente Hyrule Warriors Age of Calamity né? Também teve o evento da Ubisoft com o remake meio contestável aí do Prince of Persia Sands of Time, né? E essa semana o que que nós tivemos, né? O lançamento do Super Mario 3D All Stars, né? E o que acontece, como sempre, os piratas, né, os queridos pirateiros, tiveram acesso ao jogo, né? E quando eles tiveram acesso ao jogo foi analisado que o game na verdade não se trata de um porte nativo, né? E sim de uma emulação do Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Tá? E isso causou um grande rebuliço na internet tá? Por quê? Porque muitas entendem que a emulação não deveria ter sido utilizada Deveria ter sido feito um port nativo né? Pra nós aqui no canal Não faz muita diferença se é utilizado um port do código né? Ou se é feita emulação tá? Porque a emulação nada mais é do que um meio de transporte do jogo de uma plataforma pra outra né? é, Então... O que importa é o resultado que foi alcançado, né? E esse resultado alcançado foi explorado em diversos lugares, inclusive a Digital Foundry lançou um vídeo detalhadíssimo sobre o caso, a Game Explain, canal de gameplay também tá lançando um vídeo sobre a comparação dos jogos originais com o port, né? Então, galera, ficou muito legal, Super Mario 64 rodando a 720p, tá? A 30 quadros por segundo, que é uma coisa que a galera não não gostou muito, eu também acho que poderia ter sido um pouquinho melhor o jogo a 60 quadros por segundo, colocar um modo de widescreen para poder aproveitar mais a, a tela, né. Mas gente, é Super Mario 64, o conteúdo do jogo é o mesmo, é um game simplesmente maravilhoso e que fez a, a infância de todos. Um jogo também que tirou muito proveito desse porte agora, da coletânea, né dessa emulação, foi o Super Mario Sunshine que agora ele roda em 16 por 9, Continua rodando a 30 quadros por segundo, poderia muito bem rodar a 60 quadros, né? Uh, houve um melhor aproveitamento da tela, então vale a pena, é um jogaço. E o Super Mario Galaxy, galera, ficou maravilhoso, tá? Até vamos dar uma adiantada aqui: Super Mario Galaxy rodando lindamente, tá? É, Tem nem o que falar, Super Mario Galaxy é um jogo maravilhoso, teve algumas adaptações, parece que ele vai rodando em pouquíssimos momentos com resolução dinâmica, né? E o Wii Remote, né? Que... Utiliza um pointer no, no hardware original. Foi trocado por, pelo controle de movimento do próprio Joy-Con direito. Tá? Então ficou bastante interessante intuitivo. Também é possível utilizar o botão X para fazer o spin do Mario. Tá? E a gente está utilizando agora para vocês darem uma olhada no vídeo da Digital Foundry que também vai estar tá aqui na descrição. Tá legal, galera? É muito interessante. Então, vocês perguntam: vale o preço? Depende do ponto de vista, entendeu? Uh, o que é complicado porque são jogos antigos Mas que tem o seu valor incontestável Qualidade absoluta né? E na nossa opinião poderia ser um pouquinho mais barato tá E o grande ponto da, Dessa questão não é nem só o preço Os ports é essa janela restrita que você vai poder comprar o jogo, até 31 de março de 2021, poderia ser um pouquinho melhor né Nintendo, não deixar o jogo tão caro, uh, a pré-venda desse jogo já tá ficando com, atingindo preços estratosféricos né, agora já não mais a pré-venda, o próprio lançamento, sites como a Big Boy Games, você pode encontrar o um jogo praticamente 500 reais, ficou muito caro, né? então ele poderia não ser um jogo limitado, né? poderia ser... Uh, ficar disponível para quem quisesse comprar a qualquer momento De qualquer maneira tá aí galera Dia 18 agora lançado Super Mario 3D All Stars para Nintendo Switch Super Mario 64 maravilhoso Super Mario Galaxy incrível também E o Super Mario Sunshine é um bom jogo É um bom jogo, não tem o que se dizer Não chega a ficar no mesmo patamar do Super Mario 64 Do Super Mario Galaxy Mas é um jogo muito legal, tá legal galera? Pessoal, continuando com o nosso giro de notícias essa semana também foi quente para o lado da Sony. Na semana passada nós falamos sobre a Microsoft e a revelação do preço do Xbox Series S e do Series X, que são bastante agressivos, 299 dólares para o Series S e 499 dólares para o Series X. Né? Mas a Sony chegou essa semana e fez um evento apoteótico. Foi maravilhoso, com anúncio de diversos jogos e não só isso preço dos consoles, tá, então o que que nós temos aqui, o Playstation 5 ele vai chegar no dia 12 de novembro tá, a 499 dólares para a versão física né? aquela versão que tem a barriguinha pro Blu-ray, parece que o <risos> parece que o videogame levou uma picada de abelha na bochecha e ficou inchado né, mas essa versão física 499 dólares e 399 dólares a edição digital, tá são preços competitivos tá? para um hardware de ponta que vai ser Acho que ficou muito legal e também tivemos os preços para o Brasil. Tá? Esse é um ponto um pouco mais polêmico, porque aqui tem a maldita regra do vezes 10. Né? Tem o preço nos Estados Unidos, coloca-se um X10 e nós temos o preço no Brasil e não ficou muito diferente nesse caso. Tá? No Brasil, o videogame vai vir no lançamento também por vias oficiais por R$ 4.999 para a versão física reais para a versão digital, são só 500 reais de diferença, poderia ser um pouquinho mais, porque nos Estados Unidos são 100 dólares de diferença, né? É um console caro, muito caro, mas por outro lado a gente pode pensar que talvez ele pudesse vir ainda mais caro, o Playstation 4 no lançamento dele veio a mais de 4 reais enquanto o videogame nos Estados Unidos foi lançado a 400 dólares Tá? E o dólar na época era aproximadamente 2 reais, 2,20 Hoje estamos com um dólar com 5,50, quase 6 reais Dependendo do dia que você está vendo esse vídeo tá? Então é um preço ruim Péssimo para quem quer comprar o um videogame principalmente no lançamento Mas por outro lado poderia ser muito pior né? Enfim E o videogame né? que vai ser sensacional Vai vir com alguns lançamentos maravilhosos tá, gente? A gente está até dando uma rolada aqui é, o que, que vai vir de jogo? Spider-Man Miles Morales vai vir por R$249,00, tá? uh, que também vai dar para PlayStation 4, viu gente? Não se enganem, é o Horizon Forbidden West, que ainda não tem a data de lançamento, Vai vir pro Playstation 4 também E o Spider-Man, tá? Mas continuando com os jogos de lançamento Demon Souls que tá maravilhoso Tá, galera? Feito pela mais um trabalho primoroso da Bluepoint Que já tinha por, feito o remake do Shadow of the Colossus Pro Playstation 4, tá? Vai trazer o Demon Souls Destruction All Stars E é Uma Grande Aventura, tá? E nós, a gente pode observar desses preços Que os jogos de Playstation 5 vão flutuar Entre 250 reais e 350 reais São valores altos Tá? mas a Sony ela costuma trazer preços um pouco mais acessíveis, então acredito que um pouco depois do lançamento esses preços tendam a baixar, tá? e falando em preços de jogos, nós estamos vendo que esses preços estão caros, infelizmente a indústria está empurrando goela abaixo para a gente, tá? o preço de 70 dólares nos jogos, tá? é um absurdo, a gente não pode se conformar com isso, porque 70 dólares é muito caro para um jogo, tá? é caro, não tem desculpa. Tá? As empresas elas podem monetizar de diversas maneiras e monetizam. Pega, por exemplo, uma EA da Vida com FIFA, tem um, milhares de microtransações no Ultimate Team. Né? A, a Activision, com inúmeras transações dentro do. microtransações dentro do Call of Duty. Então, gente, maneira de monetizar essas empresas tem Dinheiro, elas têm. Elas têm a obrigação de trazer o melhor jogo Para o consumidor final com o menor custo. Tá? Em 70 dólares é realmente um absurdo. Tá? enfim vamos continuar quem sabe esses preços não baixam né é difícil né quem quiser comprar jogo no lançamento agora vai ter grandes dificuldades mas vamos fazer o que e o que acontece nesse mesmo evento a Sony mostrou para nós um serviço que vai agregar a PlayStation Plus Tá? Que vai ser o Playstation Plus Collection tá? O Playstation Plus Collection vai trazer uma biblioteca de jogos do Playstation 4 Que você vai poder baixar e jogar no seu Playstation 5 E olha, são jogos maravilhosos God of War, Bloodborne, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat 10, Uncharted e assim por diante São jogos maravilhosos com alguns third, mas principalmente com os first party da Sony Que foram lançados para o Playstation 4 e isso realmente vale a pena e vai vir muito bem para pro PlayStation 5. Que não vai, vai ter muitos jogos no lançamento. E a galera vai poder utilizar já alguns jogos. Quem sabe melhorados, né, Sony? Coloca um, um Bloodborne pra gente a 4K. Seria maravilhoso, né? Por que não? E também temos aqui o preço no Brasil dos, dos acessórios: tá? o DualSense a 500 reais, O headset Pulse 3D, esse aqui que a gente tá usando, é o Gold Wireless, né? Que é a versão anterior, a 600 pau. Câmera. A 450 e o um controle remoto de 200 reais. Enfim, gente, sabia que o pacote não ia ser barato, mas eu acho que vai valer a pena. A Sony veio muito forte nesse evento, tá? A gente não tá colocando aqui os gameplays pra evitar flag, essas coisas todas do YouTube. Mas a Sony veio muito forte nesse evento, foi bacana demais. E Playstation 5 realmente vai vir com tudo. A Sony pôs as cartas na mesa, deu resposta pra Microsoft. A Microsoft, por um lado, mostra um hardware muito robusto. Mas o que a Sony traz em troca? Jogos muitos jogos, tá? E tá trazendo jogos maravilhosos, exclusivos de peso, inclusive, galera, teve Final Fantasy 16, tá? Nesse, nesse evento, foi maravilhoso, tá? Olha, parabéns pra Sony, que venha com tudo no mercado e que, olha, por favor, baixa um pouco os preços, né? Tá caro demais. Mas é isso aí, galera, Playstation 5 vai vir no dia 12 de novembro, a 5 pau, versão, <risos> versão física e versão digital por 4,5. É isso aí, galera. Para finalizar o nosso giro de notícias, tivemos também, pelo lado da Nintendo, a terceira Partners Showcase, que na verdade é a Nintendo Direct dos Third Party. E diferente do primeiro evento, que foi péssimo, o segundo foi mediano, o terceiro evento foi simplesmente sensacional. Evento de altíssima qualidade com anúncios maravilhosos, e logo de cara galera, a gente já teve dois Monster Hunter exclusivos para Nintendo Switch, e o que vocês estão vendo aqui na tela é o Monster Hunter Rise tá? jogo que vai vir localizado em... para português, do Brasil finalmente, Capcom, muitíssimo obrigado por ouvir as nossas preces embora a Nintendo esteja ainda dando bola fora nesse sentido, você vê veio... Maravilhinda, trazendo essa novidade pra gente, Monster Hunter, inteiramente em português. E esse Monster Hunter que vai sair agora no dia 26 de março de 2021, galera, anota essa data, tá legal? E o outro Monster Hunter é nada menos do que a continuação do Monster Hunter Stories do 3DS, que é um jogo de Monster Hunter, é o primeiro que teve, assim, uma história mais consistente, né? E eu voltei uma pegada mais RPG, então vamos ter no Nintendo Switch o Monster Hunter Stories 2 tá? Vai ser muito legal. Olha, a gente, tá um visual maneiro demais, tanto no Rise quanto no Stories, é um... sensacional, tá? Tá lindo demais. <risos> Espero que venha a é um preço bacana pra gente, né? Menos de 400 reais, pelo amor de Deus. E fora alguns outros jogos, pessoal, tivemos uma notícia maravilhosa. O anúncio de nada menos que Ori and the Will of the Wisps a Nintendo Switch. É um anúncio que pegou todo mundo de surpresa, porque a Microsoft já tinha dito que não tinha mais a intenção de trazer jogos dela para os consoles da Nintendo, no caso o Nintendo Switch, né, o Ori, ele foi um jogo que quando teve o seu lançamento, ele teve alguns problemas técnicos na versão PC do Xbox One X e na versão do Xbox One Base, tá, depois por um, com um patch foi tudo corrigido, ficou lindo, mas é um jogo muito mais pesado que o The Blind Forest, mas ele veio, Ori the Will of the Wisps, um jogo maravilhoso Gente, é lindo, sensacional Quem não jogou, joga É simplesmente maravilhoso Emocionante e É é de dar o um nó na garganta de qualquer um Que tem um, um coração no peito né? E é maravilhoso Gente, e eu Enquanto que o jogo sai Colocou disponível ainda hoje, na data de gravação Desse vídeo, dia 17 Já está lá, na eShop pra baixar E também, vem uma versão especial maravilhosa, é uma Collector's Edition, que vem o Blind Forest, Will of the Wisps, manuais, pelo, provavelmente algumas fotos, uma caixa linda e <risos> não sei quanto vem, mas esse jogo a gente vai ter que pegar, mesmo já tendo, essa edição especial tá linda demais. Mas é isso aí galera, muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até o fim, desculpa, o formato ainda é improvisado, a gente tá melhorando aos poucos, pegando um pouquinho de traquejo, tá, a gente tá tentando deixar vocês o mais atualizado possível, né, com as principais notícias da semana, mas é isso aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal, sentar o dedo no like, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que um vídeo novo, pra você poder acompanhar novos gameplays, lives, notícias, vídeos de storytelling, então no forno muito bacana pra vocês, eu certeza, certeza que vocês vão gostar. Principalmente pra quem é muito saudosista de uma empresa que tem como mascote o ouriço mais rápido de todos os tempos. Tá legal, galera? Retro Challenge fica por aqui. Aguardando vocês no próximo vídeo com mais jogos e novidades. Tchau, tchau!